Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo sobre eletrônica na prática e hoje a gente vai conversar com o professor Antenor, que já trabalha há muito tempo na área de eletrônica de potência aqui na Faculdade de Engenharia Elétrica da Unicamp. Eu sou Bruno Mazieiro, professor também da Faculdade de Engenharia da Unicamp. Bom, a gente tem falado já há algum tempo no nosso curso sobre o uso de transistores para amplificação e lógica digital e existe uma outra área muito importante que é essa área da eletrônica de potência então é por isso que a gente que eu por isso que eu convidei o professor Antenor para falar para gente um pouco mais sobre essa área para dar uma contextualização desse assunto e antes da gente entrar na eletrônica de potência propriamente dita, eu queria perguntar para o professor, pedir para o professor Antenor contar para a gente como que é que tudo começou, como que nasceu esse interesse por eletrônica e como você chegou aí na, na eletrônica de potência. Bom, olá a todos. Obrigado, Bruno, pela, pelo convite para poder falar um pouco aqui da, da eletrônica de potência e da, da minha experiência nessa, nessa área. Eu estive olhando os vídeos anteriores aí, né, que vocês é, prepararam para essa disciplina e a história né, não é muito diferente. Né? Acho que é, o, o que nos leva a nos tornar engenheiros, alguns eletricistas, outros mecânicos, outros químicos, seja o que for, é essa é, curiosidade de saber como as coisas funcionam, ou não funcionam, como elas ficam de pé, ou às vezes caem, né? entender um pouco esse, essa maneira que a gente tem de, de transformar o mundo, porque o que a gente faz com engenharia é uma tentativa de, de domar as forças da natureza, né? de, de é. construir o um mundo de uma maneira um pouco diferente. Então, eu ali, acredito em torno de 10, 12 anos, comecei a me interessar por isso, Uh, e dado esse interesse, eu ganhei em algum Natal um presente Que era um kit de, de se chamava Engenheiro Eletrônico da Philips Então que vinha ali com componentes, com, com circuitos Era um, um, um protoboard paleolítico, né? porque era uma placa de, de Duratex Com alguns pininhos com mola que a gente ficava encaixando os componentes ali uhum. Uh, e aí fazia alguns circuitos básicos mas coisas muito legais fazia um sintetizador de, de, uh, de notas musicais ali com tecladinho fazia um transmissor AM um receptor AM, um pisca-pisca bom, coisas básicas Assim, foi me interessando por aquilo e quando eu terminei a. Mas só seus pais te presentearam com isso daí, porque você já andava abrindo os, os dispositivos da casa? Ou... Isso é, é. Não, o desmontar é sempre muito fácil, o montar é muito mais complicado e muito menos legal também, tá certo? Então... É, exato já tinha desmontado o relógio, é um inferno, você desmonta o relógio, você nunca mais monta um relógio, né? não, tem, não tem um sócio <risos> especialista mesmo. Né? Tinha com, feito muita, com muita coisas, ferramenta mas... certa. Mas tinha, quer dizer, aquele mundo ainda, então eu estou falando, eu nasci em 1960, estou falando do começo da década de 70, né? as coisas, o que, que tinha de eletrônico numa casa? A televisão e o rádio, a única coisa uhum. eletrônica, as únicas coisas eletrônicas, a válvula praticamente tudo, mas o rádio, a pilha, já era all transistor. Saía assim, né, na na marca do, do rádio, dizendo que ele já era de transistor. E, e aí comecei a né, me interessar. É claro, quando você abriu uma televisão, a válvula, você via tudo. Porque é tudo muito claro o que é cada coisa. Quando você abre uma coisa compacta, você não enxerga nada. Né, porque as coisas, hoje em dia, né, é muito mais ainda, porque está tudo embutido. Mas, Vem do meu interesse, meu pai uh, se sensibilizou com aquilo, eu não pedi, foi uma iniciativa dele, ganhei esse presente e fiquei muito feliz e brinquei muito com aquilo. Quando terminei uh, o que na época se chamava o primeiro grau, né, oitava série, uh, fui decidi fazer curso técnico. Né? Fui, entrei para uma escola técnica, um curso de eletrônica, quem for do, do ABC aí conhece, Escola Técnica Lauro Gomes, em São Bernardo. Uh, fiz ali o curso técnico, gostei muito da área de eletrônica, aprendi. Uma época boa da vida, né? A gente está ali entre os 15 e os 17, é uma fase muito boa. Terminei <risos> o curso, fui trabalhar numa empresa, Elebra. Né? Uma empresa que importante fazia, fazia, na época. Okay. Oi? É a Elebra que... fazia ela, equipamentos é para telecomunicações. Ela hum. tinha alguns projetos junto com a Telebrasa, então ela foi um dos suportes para o início da, das comunicações digitais no Brasil. O CPQD da Telebrasa, do lado da Unicamp, desenvolvia projetos junto com a equipe da Unicamp. Né? Exato. Uh, e... Repassava a Elebra num dos braços industriais que pegava aquele protótipo e ia transformar num, num produto industrial comercial. É, e muita gente aí do DECON trabalhou nisso, o Iuso trabalhou nesse projeto ainda, né, que era coordenado pelo professor Regi, aposentado. É, bom, e fui, eu fui trabalhar nesse. Isso, é muito interessante essa história aí. E bom, fui trabalhar lá como técnico. Né? E, e ali eu comecei a trabalhar. Era uma fonte, porque o sistema de telefonia trabalha em 48 volts, né? analógica, a telefonia analógica. Para conseguir enlaces maiores, conseguir uma distância maior, precisava subir essa, essa tensão. Né? E aí o circuito que eu trabalhava fazia isso: ele pegava essa tensão, aumentava para alimentar a rede, para conseguir fazer uma, uma ligação numa distância maior. Né? Uh, bom, trabalhei um ano disso A empresa a Elebra tinha muitos projetos junto com a Unicamp Quando eu passei no vestibular Aí eu falei, não, vou, eu vou para a Unicamp Porque estando lá é possível que eu consiga continuar a trabalhar nessa área né? Nos projetos e tudo mais Aí fiz o vestibular, eu morava ali em Santo André na época Mas passei e vim para a Unicamp uh, Comecei o curso não consegui me encaixar na, nos projetos da, da Unicamp nessa área, mas toquei o curso. Mas no, no terceiro ano, quando eu estava fazendo a disciplina que na época se chamava eletrônica industrial, um professor que não está mais na faculdade, Júlio César Moreira, uh, ele perguntou, até alguém que tem curso técnico? Nós estamos começando um projeto na área de veículos elétricos. Né? Veja, isso era em 1980, 81 e a gente estava saindo da segunda crise do petróleo, uhum. né, que tinha sido em 79, então tinha todo um, um interesse por veículos elétricos. Né. É, bom, Júlio me convidou, eu tinha um pouco de, de experiência em área mais ou menos próxima ali, e aí comecei a trabalhar né, como na iniciação científica, né, nesses projetos ali, é, com, inicialmente com o Júlio, com o Botura, né, que é nosso professor ainda é, aposentado, mas continua é, trabalhando um pouco na faculdade, fazendo algumas atividades ali. E aí eu fui, de fato, me direcionando para essa área de eletrônica de potência. Primeiro, para aplicações em veículos elétricos mesmo. Né? Então, tem até um vídeo na internet, vocês procurarem hein, veículo elétrico Unicamp, 1983, alguma coisa a assim. A Kombi, né? né? A Kombi, a Kombi, a famosa Kombi. Né? É, então, o, o circuito eletrônico que fez o acionamento daquele motor, que era um motor corrente contínua, fui eu, fui eu que fiz. Tá? Uh -huh. Mas Ou seja, uma... você estava bem à frente do Elon Musk até chegar ao é, processo, Mais né? ou menos, mais ou menos. A gente era um pouco... Era paleolítico, entende? A gente olha hoje, né? aquilo estamos falando de, de quase 40 anos 40 atrás anos. ali, né? não tinha transistor de potência ainda. Né? A gente fazia tudo com tiristores. Né? O tiristor é o avô dos componentes de potência, né? semicondutores de potência. Ele já vem desde os anos 60, um é, eu acho que os, os alunos ainda não, não ouviram falar de TIRISTOR, se você é, puder explicar rapidinho o que é o um TIRISTOR. Então, o TIRISTOR é, é um dispositivo é, é, criado ali em 1964 pela GE, a GE deu o nome para ele de SCR, né, é, Retificador Controlado de Silício, que é uma marca da GE. Depois os concorrentes que não, não podiam usar o, a sigla é CR, usaram o tiristor, em analogia a uma válvula uh, que existia, que existe ainda, que é a Tyratron. Né? Uh, e aí tem um, um funcionamento parecido, é um funcionamento biestável. Ela bloqueia tensão e corrente, e aí você dá um sinal de comando, um terminal ali de, de, de, que chama de gate, né? e ela entra em condução e fica em condução e desliga quando a corrente vai para zero, ela desliga sozinha, você não consegue comandar o desligamento dela, você comanda uhum. a hora que liga e o desligamento é quando a corrente vai para zero e ela uh, deixa de conduzir e espera o próximo pulso para ligar de novo. Então, é um componente bom para ser usado em corrente alternada, porque em corrente alternada uma hora a tensão vai para zero, a corrente uhum. vai para zero e ele desliga. Uhum. E continua sendo usado até hoje. Né? Então para quem já foi ou eventualmente vai, ainda é uma coisa que vale a pena, esses sistemas de transmissão em corrente contínua, como a gente recebe energia de, de Itaipu do lado do Paraguai, né, e vem para o Brasil, ela vem em corrente contínua, porque o Brasil é 60 Hz, o Paraguai é 50, não tem como juntar diretamente uma coisa com a outra, então pega toda a energia que a gente compra do Paraguai, transforma em corrente contínua, transmite em corrente contínua, e quando chega no Brasil, Inverte para virar alternada de novo, mas em 60 Hz. Né? Então continua usando, tem algumas aplicações muito importantes, uh, mas tem essa limitação. Principalmente o quê? Eu não consigo usar uh, um tiristor quando a fonte já está em corrente contínua. Porque aí a corrente não vai para zero e ele não desliga nunca, então não serve para nada. Exato. Né? O que aconteceu? Na, na década de 70 do, do, do século passado, quando a gente começa a falar século passado, é que a gente está velho, mambo, não tem jeito, mas eu passei <risos> por gente isso. A nasceu no fim do século. Isso, para não dizer milênio passado, que aí fica pior ainda. O que aconteceu ali na, nos anos 70, mais ou menos, é que a computação... Né, os computadores, que ainda não eram computador pessoal, não, eram grandes computadores, né, que a gente chama de mainframes né, os grandes uhum. computadores corporativos começaram uh, a consumir mais potência que tinha mais processadores mais coisas fazendo conta, não sei o que a demanda de eletricidade foi ficando maior, e as fontes tradicionais uhum. com transformadores diodos, filtros indutivos e capacidades, começaram a ficar muito grandes, inviável. Né, uhum. ficava maior do que o computador em si. E aí o pessoal começou a buscar maneiras de reduzir é, é, o tamanho das fontes e ter fontes mais eficientes, que é, gastassem menos energia para fazer, para tirar a energia da, da rede e converter em corrente contínua né, na tensão adequada para os processadores. E aí a opção como regra geral, é o seguinte, se você quer diminuir o tamanho de um transformador, ou de um indutor, ou de um capacitor, você sobe a frequência. Porque para ter Sim. o mesmo efeito de filtragem, né, quanto maior a frequência, menor a indutância, menor a capacitância que você precisa. As fontes vão ficando mais compactas. Sim. Mas para subir a frequência, eu precisava ter alguma coisa que eu fosse capaz de ligar e desligar na velocidade que eu quisesse. Aí entra o transistor. Que o transistor a gente comanda para ligar e desligar. Então, nas aplicações de potência, de eletrônico de potência, o transistor nunca, salvo aplicações muito, muito particulares, mas ele nunca trabalha na região ativa, ele trabalha com chave. Ligado na máxima condução que ele pode, para ter uma queda de tensão muito pequena, ou desligado, com corrente zero, suportando a tensão que o circuito impuser para ele. Uhum. O problema seja, é um que. Um atalho, ele está na região oposta do, do amplificador. Esse Isso, é, exatamente. Ponto termo, exatamente. Né? Então, a gente quer estar é na, na, nas pontas. O problema é, é que, para ir de um lugar para o outro, ele atravessa a região ativa. E aí e gasta, esse é o problema. E, gasta, e aí ele está gastando, ele consumindo energia. Né? Exatamente. Quando ele tem tensão zero ou corrente zero, potência zero. Agora, quando ele está atravessando a região ativa, aí ele dissipa potência. Então, nas aplicações de eletrônica potência, a transição do ligado para o desligado tem que ser muito rápida. Quanto mais rápida, melhor. Né? Os primeiros transistores de potência eram bipolares, né? que era o que tinha, década de 70. Certo? E faziam essa transição em alguns microsegundos. Isso é uma eternidade, né, certo? Você ir do ligado para o desligado em um, dois microsegundos é muito tempo. E, né? e consome muito. Isso, porque é isso. Você está levando esse tempo, aí vou, suponho, você supõe você ter uma tensão ali de em torno de algumas centenas de volts, dezenas de amperes, você tem picos de potência ali de quilovolts, de kilowatts. Kilowatt. Certo? E aí você gasta ali alguns microsegundos nisso, é muita energia, aquilo aquece demais. Então isso limita a sua aplicação. Mas era o que tinha e era o que a gente usava. Nos anos 80, com o desenvolvimento da tecnologia MOS, né, aplicada nos transistores de efeito de campo, né, o MOSFET, se conseguiu essa transição muito mais rápida. Né? então aí tem uma, uma mudança que vai saindo do transistor bipolar né, e vai para o transistor MOSFET né? é, porque é mais rápido Bom, e outra coisa é muito fácil de comandar né? o transistor bipolar você tem que ajustar a corrente de base você tem por outras razões né, evitar a saturação porque na saturação ele fica um atraso muito grande para desligar tudo isso vocês vão ver em eletrônica de potência daqui a pouco. Né? Mas o MOSFET era muito mais rápido. Né? E muito bom para baixa tensão. Se vocês pensarem na casa de vocês aí, hoje quase toda a carga, tirando chuveiro, né? tirando coisa de aquecimento, né? Uma, um, um grill ou qualquer coisa assim, todo o resto é eletrônico. Eu falei, quando eu era criança só tinha televisão e o rádio. Hoje em dia você tem micro-ondas, você tem computador, toda a iluminação é eletrônica, seja com lâmpada LED, seja com fluorescente compacto, a geladeira já está virando eletrônica, a máquina de lavar roupa, o ar-condicionado, né, todos esses inverters que tem para lá e para cá, certo? tem uma eletrônica ali dentro, comandando um motor. Controlando um motor, mas. Controlando um motor, certo? Então, hoje em dia. Né? tirando as cargas de aquecimento, que são resistências e ponto, né? micro-ondas não, micro-ondas é eletrônico também, todo o resto uhum. é eletrônico. E todas as cargas eletrônicas, todas operam a partir de corrente contínua. Né? As, todas as fontes que tem aí no computador é em corrente contínua. Mas Sim. o que chega para a gente é corrente alternada. Então, tem uma parte, tem um conversor que vai fazer esse ajuste. E é aí que trabalha a eletrônica de potência. Né? É pegando a energia da fonte, seja ela o que for, pode ser a tomada que me dá a corrente alternada, mas pode ser a bateria que está dentro aqui do meu notebook. Tem uma bateria aqui. Se eu tirar o plug da tomada, ele continua funcionando. Uhum. Mas aqui dentro tem um monte de fontes aqui. Porque para eu. Para a minha tela aqui, eu preciso de um certo nível de tensão. Para a iluminação da tela, outro nível de tensão. Para o processador, possivelmente 1.7 ou 1.1 volt. Né? Para comandar o teclado aqui, essa interface, possivelmente vou ter uma fonte de 5 ou de 12 volts. Então, Sim. internamente, aqui tem vários conversores que estão pegando a tensão. Que às vezes vem da rede, né? mas aí está na caixinha né? do. do, do... Exato. Da, é, externa, né? da alimentação entra na bateria virou possivelmente 9 volts e desses 9 volts eu vou subir a tensão para fazer o, o comando do meu display, né, da minha tela ou vou abaixar para alimentar a minha eletrônica e cada um desse circuito tem lá o seu conversor esse é, o, é onde trabalha a eletrônica de potência uma curiosidade, é. será que um dia Sim. a gente vai migrar para uma distribuição DC, ou você acha que que as vantagens de. de não, eu acho. A atenção que... não, não, não compensa. O... Acho que a gente vai, vai ter distribuição DC interna aos edifícios. Uhum. Ah, acho que não vai ser na rua, por exemplo. Né? Mas dentro de uma casa, dentro de um, de um, de um edifício comercial, uhum. ah, acho que sim. Porque as cargas já estão em DC. Na verdade, a gente vai eliminar. Né, um um monte de conversor, conversor né, que está no meio do caminho. Aí. É, a dificuldade ainda do, do DC, mas que se resolve eletronicamente também, né, é a questão do arco elétrico. Né? Porque quando você aperta o botão do interruptor, né, eventualmente, dependendo da qualidade do plástico que tem ali, você vê uma faísquinha ali na hora que você está desligando. Sim. Porque sempre abre, se você está abrindo uma corrente que não é zero e toda a conexão tem indutância, na hora que você abre, por um arco, isso é inevitável. Mas como a corrente é alternada, mal, acabou aquela dizia. energia, acabou. Na corrente contínua não, Mas se você abrir o arco, o arco se sustenta, uhum. pode sustentar. E isso é um problemão, um problema de interferência eletromagnética, né? que irradia ruído para tudo quanto é lado. Né? É um problema de proteção para o usuário e tudo mais. Bom, ou seja, não vai dar para usar chave, eletro... chave mecânica como interruptor. Você vai ter que ter uma chave eletrônica. Vamos ter que ter transistor aí no meio. Transistor aí, exatamente. Mas isso não é novidade, é só uma questão de custo. Né? Eu orientei há pouco tempo aí um, um doutorado, junto com o pessoal do CTI, né? que é um projeto da rede de alimentação, na verdade é da, da, da chave de proteção contra curto-circuito, instalada em satélite, né? no satélite brasileiro, aí no projeto né? junto com a, com a China ali, pessoal do INPE, então é fazer exatamente um projeto de um interruptor com proteção de sobrecorrente então, ele é um misto de interruptor e fusível né? e que tem o um elemento de potência, um transistor MOSFET. ele fica monitorando tensão e corrente e controla a abertura quando precisa né? quando tem sobrecorrente ele faz esse processo de abertura de maneira controlada, para não ter faiscamento, obviamente, para proteger a carga e tudo mais Tá. Antenor, a gente está falando assim, de, de transistores e, e aí você já mencionou, você tava, quando você estava contando a história, a evolução, que começamos no BJT, depois veio nos anos 80 os, os, os MOSFETs e mudaram a, uhum. né, o contexto, né, por causa da velocidade. Isso. É, como que está hoje em dia? Continua-se usando os dois? Quando que a gente usa um? Quando usa o outro? Ainda é importante conhecer BJT e MOSFET? Isso. É, é. é importante saber alguma outra conhecer algum outro uhum. tipo de transistor é. o, o, do ponto de vista da eletrônica de potência o, o, o, o BJT né, ele como uso né, nas fontes de alimentação quase não tem tá? o que, que a gente tem como dispositivo usado em potência o MOSFET na baixa tensão ele é fenomenal não tem chaves... Todas essas fontes dentro de um computador são todas com mosfets, porque eles têm... uma, Quando ele está conduzindo, ele tem uma queda de tensão muito pequena, né? porque ele não tem junção dentro dele conduzindo corrente, né? atravessando, não tem corrente atravessando junção dentro de um mosfet. Né? Então você consegue quedas de tensão muito pequenas. Né? Então, essas fontes embarcadas... Né, dentro de, de, de qualquer coisa que opera em baixa tensão, isso vale dentro de um veículo elétrico, dentro de um veículo qualquer, né, toda a eletrônica embarcada ali, vale em qualquer equipamento por teto, tudo com o um MOSFET. Né. Agora, e quando vai para a tensão alta? Quando eu preciso acionar um motor na minha geladeira, na máquina de lavar roupa, no ar-condicionado, ali eu tenho que trabalhar com 300 volts, 400 volts, né, aí o MOSFET não é bom, porque ele tem uma queda, para fazer um MOSFET de alta tensão, se vocês olharem na estrutura, ele vai ter uma região ali, região de, de, de, de deriva, que é aquela que tem, que vai operar reversamente polarizada para bloquear a tensão, ela tem que ficar muito longa, para poder suportar a tensão elevada, para poder suportar um campo elétrico grande, a gente tem que baixar a dopagem, então essas coisas, dopagem, portador majoritário minoritário, são muito importantes para a eletrônica de potência, para entender o que limita os dispositivos? O que, que eu posso fazer com um, o que, que eu não posso? Né? Então, o MOSFET em alta tensão é muito complicado, porque ele tem uma queda de tensão muito grande. Vamos dizer, o MOSFET para 1 kV vai ter uma resistência entre dreno e source da ordem de 1 ohm. Então, veja, se passar 10 amperes, já me cai 10 volts. É muita coisa, dissipa 100 watts, é muita coisa. Um dispositivo desse tamanho. Né? Bom, o que, que aconteceu então ali nos anos 90? Né? O pessoal percebeu, MOSFET para alta tensão é complicado Mas é muito fácil de comandar, é muito rápido A gente liga e desliga com muita facilidade né? Porque é simplesmente carregar e descarregar uma capacitância né? Que é a capacitância de gate, é muito fácil fazer que é, E que é uma capacitância pequena que portanto rápida né? Isso, pequena e instável né, porque ela não muda, né, varia pouquíssimo, diferente de outras capacitâncias ali, que variam muito com a tensão, né, a capacitância de gate é, é praticamente constante com a tensão. Foi aí, então, no, na virada dos anos 80 para os anos 90, que apareceu o IGBT, que é o transistor bipolar com gate isolado. Né, então, ele volta a ser um dispositivo bipolar, né, mas montado em cima da estrutura de um MOSFET. Essencialmente, o que, que ele faz? Ele pega um MOSFET, né, e no MOSFET, canal N, que é os que a gente usa para potência, porque eles são mais rápidos do que os de canal P. A mobilidade do elétron é maior do que a do ah, da lacuna, é então ele LACUN. é mais rápido, e velocidade é fundamental para a gente. Uh... O IGBT, ele simplesmente adiciona uma nova camada P, depois da camada de deriva. E ele cria, então, uma nova junção PN, que no MOSFET não tem. E essa junção, quando o, o dispositivo trânsito começa a conduzir, essa região P injeta um monte de portadores para a região N, que é a região de deriva do MOSFET, que é a que suporta a tensão reversa. E aí a mobilidade, a condutividade aumenta porque tem muito mais portador chegando ali, a queda de tensão fica muito menor. Então, a gente consegue ter um dispositivo, que é o IGBT, com toda a facilidade de comando idêntica do MOSFET, mas que consegue ter uma queda de tensão muito menor nos dispositivos de tensão mais alta. O que a gente perde é que ele volta a ser um dispositivo com uh, um portador, com carga conduzida por lacunas e por elétrons volta a ser bipolar isso faz com que ele seja um pouquinho mais lento mais lento né tá? então ele não consegue ser tão rápido como o MOSFET mas nas aplicações de potência mais elevada e aqui eu estou falando de, de, uh, na faixa de quilowatts para cima ele é imbatível então eu diria, nas aplicações em baixa tensão é MOSFET nas aplicações de tensão mais elevada, é o IGBT. E o bipolar? É aplicações de custo mínimo. O bipolar de potência, ele ainda é muito barato. Né? Então, quando você tem que fazer um produto de consumo, né, em que o desempenho não tem que ser grande coisa, as normas não são muito exigentes, você não tem uma limitação muito grande de espaço, o bipolar é uma opção razoável, porque tem um custo muito baixo. Uhum. Né? Então, mais ou menos, você quer um custo muito pequeno, isso é o seu fator dominante, você vai para o bipolar e se conforma com aquilo que ele te permite fazer. Sim. Se é uma tensão, se é uma aplicação embarcada, né? e, portanto, a questão da densidade de potência, tudo tem que ser muito pequeno, né? você vai para o MOSFET. E intenções mais elevadas, principalmente aplicações industriais, acionamento de motores, que é metade da energia elétrica do mundo é consumida no acionamento de motores. No acionamento. Então, é, é muito acionamento de motores. É muita potência, tá certo? Okay. Então, ali é o, é o mundo do IGBT. Do, do e eu estou falando tudo isso aqui de silício, porque aí a gente tem uma nova fronteira que são novos materiais, né, que está abrindo então a gente outras a ver perspectivas o futuro aí, né? Tem isso. Silício então, hoje domina 99.9% das é, talvez das 99, lá, não sei, depende quando como a gente faz as contas, mas é isso. A gente faz praticamente tudo com dispositivos de silício, né? É, mas tem algumas coisas que é muito difícil. Silício não dá para você trabalhar em temperatura muito alta, né? porque ele perde a capacidade de, de bloquear a tensão, né? porque a corrente ali, a formação de portadores livres para o efeito térmico cresce muito rapidamente. Então, se você tem aplicações de temperatura muito alta, é muito complicado o silício. E quem que a gente tem usado? Tem usado esses novos materiais, carbeto de silício, e nitreto de galho, principalmente. Né? Aplicações de velocidade muito grande, né? frequência muito alta. A gente tem ido para uh, <risos> o arseneto de galho. Né? Uhum. São dispositivos muito usados em comunicação, comunicação óptica, né? mas eles são muito rápidos. Então, a gente tem alguns dispositivos de potência também de arseneto de galho. Então, novos materiais abrem novas... Fronteiras de aplicação das perspectivas hum. né? é uma, uma outra questão. Você voltando à a, a história do, do carro, né? Como antes tudo começou, que você começou aquele projeto do, do carro, e hoje a gente vê uma tendência não no Brasil, mas fora do Brasil, carro elétrico tá, tá vindo muito forte. Europa quer é banir carro a combustão. Uhum. onde entra a eletrônica nesse contexto de, de carros elétricos e esse novo contexto da de carros de, de, é. do, do, do mercado automotivo então a eletrônica ela tá desde os anos 80 mais ou menos ela tá cada vez mais presente né assim, você, Alguém pegar um velho fusquinha, né? Uma uma Brasília, né? Aqueles carros. Nenhuma. Nenhuma. Zero. Zero de eletrônica, né? Ela começa a entrar no carro na ignição eletrônica, né? Ou seja, na substituição do platinado por um transistor, né? O que era o platinado? Você tem a vela, a vela tem que fazer uma faísca para explodir o combustível, uhum. né? Uh, Para produzir essa faísca, a gente tem que interromper uma corrente. É um indutor na bobina, né? passa a corrente e aí a gente interrompe a corrente. Quando interrompe a corrente, pula um arco. Né? Falei do interruptor agora há pouco. Sim. Esse arco explode a gasolina. Isso era feito por uma chave eletromecânica, né? que era o platinado. Né? Montado em cima ali do motor, girava junto com o motor, que tem que estar em sincronismo com o motor. Né? A primeira eletrônica que entrou foi substituir o platinado Por um transistor mosfet. Fim dos anos 70 Isso era a famosa injeção eletrônica Não, isso é ignição ah, isso eletrônica não. Isso é ignição né? Primeira coisa a... Depois começa a entrar O controle da injeção Ou seja, controlar as bombas A bomba de combustível né? Para injetar No momento certo, na quantidade certa Na pressão uhum. certa Tá. E aí já passa a ter um microcontrolador dentro do, do, do motor. Né? Então passa a ter um eletrônico, vai ficando mais completo. ela tem que medir quando veio o controle de, de, de combustão, o sensor, né, a tal da sonda gama, né, para você controlar o tipo de... Como é que está a combustão? Você olha o gás do escape, uhum. do escapamento. Aí você analisa o gás, então tem um sensor para saber se o gás, se tá, a combustão foi completa, se foi incompleta e tudo mais, para você ajustar né, as condições de injeção, aí é injeção eletrônica. Né, aí você consegue economizar combustível, fazer uma, não, um controle mais perfeito desse processo. Então, a eletrônica foi entrando, e cada vez mais, mas sempre nesse sistema supervisório do motor de combustão. Né, continuamos queimando combustível fóssil para fazer isso. Então, né. Quando começam, lá atrás, né, o problema de falta de petróleo, nas crises de 73, 79, né, esse sobe e desce do petróleo, sempre aparecia, vamos para o carro elétrico, vamos carro. E por que nunca fomos? Porque bateria continua sendo um estorvo, continua sendo um grande problema, ainda é. Então, né, vocês veem, tudo que se discute aí de veículo elétrico é se a bateria tem autonomia ou não, né, se ela tem condições seguras de operação ou não, a gente está girando em torno da bateria ainda. E é ela uhum. que nos limita. É, é uma, parte... nova, uma nova entrevista com o Hudson, né? Assim, Isso. Porque a parte, a parte do acionamento elétrico, não há dúvida que é muito melhor. Fazer atração... Né, usando um motor elétrico. Se alguém já teve a oportunidade de dirigir um carro elétrico, é uma delícia. Se não tiver, eu vou fazer merchandise do meu ex-aluno, né, aquele aqueles cartes elétricos que eram no do Shopping Dom Pedro, acho que agora foram para o Guatemi, nem sei. Acho que não está funcionando, está tudo fechado nesse momento. É uma delícia dirigir um carro elétrico. Ele te responde imediatamente, ele é silencioso, um torque constante. Para quem gosta de dirigir, é muito gostoso. Né? O problema está na bateria. Mas o acionamento, né? o motor, vai ser um motor de tecnologia mais nova, possivelmente, um motor uh, de imã permanente, quase certamente. Então, tem um desenvolvimento na área de máquinas, que é importante. Mas quem comanda esses motores modernos é sempre um conversor eletrônico de potência. Você pega um motor moderno desses, você não liga na tomada e ele não gira. Ele precisa de um conversor eletrônico para fazer o seu acionamento. Então, essa parte, eu diria, é claro que ela sempre tem o que melhorar, mas essa parte está muito resolvida. Do ponto de vista dos veículos elétricos, a gente ainda está limitado à é questão a bateria. da bateria. Porque a gente já usa veículo elétrico desde o começo, do, desde o fim do século passado, com bonde elétrico, se a gente for ali no Taquaral tem um bondinho que circula ali, ele é elétrico, uhum. os trens, os metrôs metropolitanos são elétricos, e mesmo um trem com locomotiva diesel, a tração é elétrica. A locomotiva é diesel Ela elétrica. Ela é um gerador, né? Isso. Né? Você tem uma máquina diesel para gerar eletricidade, mas quem faz a tração mesmo é o um motor elétrico. A gente ganha. Isso é um veículo híbrido. Uhum. Né? Você tem uma geração de eletricidade usando combustível fóssil, produz eletricidade no ponto ótimo desse motor, não tem que ficar variando velocidade. Então você ganha em rendimento né? e faz a tração elétrica. E, e isso está indo agora, é melhor, né? isso já está nos navios Submarinos todos são com, com tração elétrica, com propulsão elétrica, Sim, né? Né? não vai se falar em tração. Nuclear, no caso. Né? Isso, nuclear, mas às vezes com, com, mesmo com, com diesel, né? mas a propulsão elétrica, porque é muito mais eficiente. Né? E está indo para os aviões. Né? Então, a, a, a eletricidade embarcada, no, no 787, por exemplo, a gente tem 2 megawatts instalados tem um megawatt de geração, na verdade, são dois geradores em cada turbina, né? Uhum. porque tem toda uma migração do que era é, consumido em potência hidráulica, mecânica, pneumática, para elétrica. Uma substituição desses equipamentos eletro, é, mecânicos, mecânicos e pneumáticos para equipamentos elétricos. Então, uma demanda crescente. Não a propulsão, né, porque um avião de grande porte uh, não tem ainda, não tem uma fonte né, que, que nos dê uh, energia elétrica direta suficiente ali. Não, Mas por ponto de das outras aplicações. Né, com, a, com a densidade de. Sim. Então, bateria é um grande problema. Mas todo o sistema, é, essa coisa que a gente vê agora fotovoltaico, espalhado para lá e para cá, e que tem a ver com, com um veículo elétrico de alguma maneira. Tudo, bateria e fotovoltaico é corrente contínua. E essa energia é toda jogada para a rede alternada. Né? A gente não tem consumo direto em corrente contínua na casa da gente. Então, ali no meio tem um conversor eletrônico de potência, que pega a corrente contínua do, fo do, do, do painel fotovoltaico, converte em corrente alternada e injeta na rede. E se tiver bateria, pode ser do carro elétrico, pode ser uma bateria estacionária, esse conversor ele é bidirecional, porque a hora ele descarrega a bateria, a hora ele carrega a bateria. O fotovoltaico uhum. não precisa, ele só joga energia né, para dentro da claro, rede. Mas claro. o da bateria ele é bidirecional, vai e volta, e é o mesmo conversor que está ali no meio. Aí a gente já e começa é... a entrar em smart grids, né? E isso, toda essa parte de, de, de smart grids, né, geração distribuída em geral, seja a rede smart ou, ou dumb, né, porque, <risos> é, passa por conversor eletrônico. E, e, e o que a gente faz né, o que na, na eletrônica de potência, a gente tem que tirar a energia de uma, da fonte de uma maneira que não prejudique a fonte não prejudique os outros usuários ligados na mesma fonte e tem que entregar essa energia para a carga do jeito que a carga exige. Porque se a carga me, me, me pede 5 volts, eu não posso entregar 12 para ela. Certo? Eu tenho que atender a carga, com certeza, mas não posso prejudicar a fonte. Então, a gente tem que sempre olhar para os dois lados, o que a carga me exige e o que a fonte me permite. Né? E esse é o desafio. Né, que está aí no meio, que é a parte de eletrônica de potência, e a gente faz isso com controle. Nós estamos aqui nessa disciplina de, de, de, de eletrônica, tá certo? mas daqui a pouco vocês vão fazer princípios de controle, né? é. e a gente precisa controlar essas coisas todas. Então, é, aqueles controladores ter que... vão ter que ser aplicados, senão não é. funciona. Eu acho que eletrônica é uma disciplina agregadora, né? Eu sempre falo isso, porque é aqui que você. É a hora que. Passa você por aqui, tudo passa. Controle, sinais, uhum. física, materiais, né? Sim. Tá, tudo Está tudo ali. É a hora que você junta tudo e, e a hora que os, os anos de estudo de, de engenhar, do curso de engenharia elétrica começam fazer Não, sentido, eu, né? Você, eu, eu, eu falo para é tá? os alunos que é depois que vocês fazem quintos circuitos, obviamente, mas depois que faz, né, o 1530, 1531, 1532, 532, é o que for, né? vocês estão começando a virar engenheiro. <risos> vocês vão começar a enxergar o mundo de outra maneira, né? Tendo Isso uma aí. ideia de, de, do que, que tem dentro das coisas, né? Isso é bom. Quando, quando a gente olha para né, é, com esses olhos e se sente motivado, não sei o que, é que a gente está no lugar certo. Né? Ou seja, é, se vocês, não, os estudantes, nossos... conseguirem ah, olhar um equipamento e falar Pô, que legal que tem aí dentro, vocês estão na <risos> no curso certo. Se achar que tudo isso é bobagem, talvez seja a hora de repensar o curso em que vocês estão. Mas uh, vamos assumir que todos os nossos alunos estão lá porque realmente gostam. <risos> Abriram várias coisas quando era vários dispositivos quando era criança. Talvez não, não... é sempre tempo, hein? É sempre tempo. <risos> Talvez não conseguiram montar de volta, mas é provável. eles eu acho. Vamos, acho que todos estão ali com, com sangue nos olhos, querendo, querendo entender todo esse contexto. Antenor, muitíssimo obrigado. Foi passou num instantinho, a conversa foi muito boa e tenho certeza que mas a gente vai ficar bastante interessado com todo esse contexto que você apresentou para a gente. É certo, eu, eu que agradeço a oportunidade, que se deixar, a gente fica horas e horas aqui falando e contando histórias, e espero em breve ver todos, todos os nossos alunos aqui fazendo o e 3.3, né? aqueles que têm né, no, no seu currículo, pessoal de, de, de elétrica e de engenharia física podem, vão passar por lá certamente, mas os outros como opção deletiva sempre está disponível para todo mundo. É, já deu para ver que tem, que tem aplicação e muito mais coisa do que a gente é. imagina. Legal. Tchau, tchau. Tá muito obrigado. Tchau, tá, nada, Bruno. Até mais.